Você já estava trancado em casa, muito provavelmente devia estar sofrendo com os problemas de saúde mental que todos nós passamos. E essa segunda temporada eu acho que a, a, o vírus continua aí, mas a gente está relativamente...